Como vocês sabem, cada idioma tem suas particularidades, né? Mesmo no espanhol, tipo o espanhol da Costa Rica, da Colômbia, da Argentina, tem muitas palavras que se usam somente nesses países que falam espanhol, mas que essa palavra significa uma coisa totalmente diferente em português. Eu estive na Costa Rica agora no final do ano, em dezembro de 2022, pela terceira vez, e finalmente tive a oportunidade de conversar muito em espanhol com vocês, porque eu passei mais tempo na Costa Rica e eu tive também um período aí de turismo na Costa Rica, que foi uma maravilha. Finalmente eu conheci mais o país de vocês, porque as duas primeiras vezes que eu fui, foi só trabalho. E trabalho. E se sobrasse um tempinho mais para o trabalho. Então, fiz uma lista de algumas palavras que eu escutei na prática, ok, durante esse tempo, que tem um significado diferente em português do Brasil, ok? Lembrando que muitas dessas palavras que se usam na Costa Rica, não usam na Colômbia ou não usam na Argentina, como tem palavras no espanhol argentino que, que dão a entender outra coisa é, no Brasil. Então, cada idioma vai ter suas particularidades e vocês mesmos falando em espanhol, entre falantes de espanhol, você viaja para Costa Rica, por exemplo, um colombiano vai lá para Costa Rica e vai ter algumas é, confusões, digamos assim, para entender certas coisas, porque na Colômbia se diz outra coisa. vou explicar aqui como é que funciona em português do Brasil, ok? Para vocês não se confundirem, Tenham esse conta, ok? Levem em consideração esses detalhes. Por exemplo, eu escutava muito o pessoal falando: "Ai, que Barcelona, "Ai, muito Barcelona, não sei o que Barcelona, vacilão, como vacilão. Vacilão em português soa como se fosse tipo vacilão como vacilar e você vacilar em português você ser um vacilão é uma pessoa que comete muito erros né faz muitas cagadas assim tipo nossa você é um vacilão cara você perdeu a oportunidade de conseguir tal coisa é um vacilão então vacilar e vacilão em português não é uma coisa boa. Se um brasileiro está na Costa Rica e você fala ah, vacilão, vacilão, a pessoa que é do Brasil, que está aprendendo espanhol, vai pensar que é uma coisa negativa. Mas é uma coisa positiva, como é que é vacilão, que é bueno. A próxima foi uma que eu escutei quando eu estava num táxi. E isso na primeira vez que eu fui para Costa Rica. Que era pressa. Acho que é muita pressa, não sei o quê. E como que é pressa, pressa, pressa? Pressa soa em português como de, de prisa, né? como de apressado, de, de ter pressa. Nesse contexto, como que há muita pressa, ou seja, dá para se entender que que essa pessoa anda como muito afanada, não? como que quer correr, quer ir rápido, está muito atrasada para algo. Em português é outra coisa, ok? Pressa soa né, como apressado, como depressa, como depressa. Mas na Costa Rica é o que é Trancón, na Colômbia, né? Tipo, fala assim, tipo, ah, é muito trancón, é muito tráfico, né? E tem a diferença entre tráfico em português e tráfego, ok? Tráfego de carros, de pessoas e tráfico de drogas. Essa outra coisa aí, né? Um falso amigo que muitas pessoas se confundem. Mas isso aí foi uma das coisas também que eu chamou atenção, né? Porque se eu pensar em pressa, pressa em português seria como se fosse é, como um apressado. Mas eu aprendi meu espanhol mais na Colômbia. Então, pressa. O que seria pressa em Colômbia? Pressa é uma pressa de pollo? uma na pressa de pollo? Mas não, na Costa Rica é apressado. Eu tô muito apressado. Não, que não apressado, não. Tem muito trânsito. Eu já me confundi aqui. Tá muito engarrafado, ok? Tem muito engarrafamento, como embotejamento. Outra que eu vi foi cuca. De falar que um lugar tem, tem cuca, não sei o quê, de cucaracha, de cucarachas, e você sabe que cuca, né, tipo, em, em espanhol aqui significa outra coisa, né? Então, em português cuca significa outra coisa, que seria a cabeça. Gravei até um vídeo falando sobre isso aí, vou deixar na descrição aí para vocês. Outra que muita gente fala é mai, mai, mai, mai, mai não sei o que é. é mai, isso é coisa, não sei é o que. É. Mai, mai, mai, que quando você vê escrito parece como se fosse é mãe, Ou mamá, em português, né? Tipo, mai, que é que é porque porque sempre dizem é mamá para todos. Mamãe, não sei o que. Não é, o que é. Você não é como que mai é uma coisa que o pessoal da Costa Rica fala, os costarricenses. Costarricenses, né? na Costa Rica, na né? Costarricenses falam que é algo muito característico deles, de falar mãe, mãe, mãe, para tudo, mas soa como se fosse mãe em português, mamãe. Também vai ter o diai, diai, diai, sendo que eu ouvia como di e dei, sendo que eu perguntava, eu falava, pessoal, mas eu, eu escuto vocês falando di, não sei o que, não sei o que, não, não, não, não. É, é diai, diai. Eu escuto vocês falando di, eu escuto também diai. Mas muitas vezes vocês abreviam o de aí para de. De, não sei o que, não sei o que. não sei o que. Aí você vai fazer o que? Dei, não, não sei e não e, e, Ou seja, na cabeça da galera, eles não se dão conta que, que cortam isso. Pra, não, cortam o de aí para de. Ou não percebem, né? Porque fala muito rápido. E isso acontece em português também, galera. Tem muitas coisas que nós falamos no Brasil super rápido que o pessoal fala, mas vocês falam diferente. Tipo, por, que eu, por exemplo, por que eu escuto o pessoal falando minha? Minha. Minha é como se fosse espanhol. Existe minha, N-H, minha, minha, minha, minha. Mas quando você fala rápido, você fala minha. Ah, ah, ah minhas coisas estavam aqui, não sei o quê. Minhas coisas, minhas coisas. Minhas, minhas? Não, minhas coisas. Então se você, talvez, falar para o brasileiro que está falando minha, o brasileiro vai falar, não, eu falei minha. E você, não, falou minha. Não, eu falei minha. Não, falou minha. Já falando em minha, eu, eu lembrei de miar. Porque tipo, miar, na Costa Rica, ele fala como, é como se fosse mear em espanhol aqui na Colômbia, né? Então fala, tipo, ah, informal ah, informal, né? Ah, boia, boia mear. Em espanhol aqui é Colômbia. Mas na Costa Rica, tipo, é mia, ah, eu tô, meando. tô miando, tô miando, Meando em português, é só como se fosse um gato, né? Um gato que mia. Uau, Um gato que mia, ok? Isso é mia em português. Então você ah, ele tá miando. Mas como por que ele tá miando? Estranho. Outra coisa que eu escutava um estudante falando muito, que era... É, ah, esta vara, não sei quem, que, esta vara, não, de novo, esta vara, do que esta vara? Qual vara? Que, uma vara para pescar, não sei. Tipo, vara, <risos> pra eles, pra vocês aí que estão vivendo aí da Costa Rica, seria é, tipo baina, né, aqui na, na, na Colômbia. E no Brasil seria tipo essa coisa, esse troço, esse treco. Esse bagulho mais informal. Né? A outra era comer um, um casado. Eu vou comer um casado. Como comer um casado? <risos> é estranho isso, de você comer um casado. Só você é seja, casado com, com um casamento, alguma coisa. E seria o equivalente a um, na Colômbia, um, um corrientaço, né? Que falar que tipo um prato menu executivo. No Brasil a gente fala um PF, também, um prato feito. Que é um prato barato, assim, você come durante a semana no, no trabalho, né? Você sai nas lanchonetes e então, ah, tem PF, é, prato execu executivo. Então, para eles é tipo um casal, um casal, um casal. Outro detalhe que eu escutei também em espanhol na Costa Rica foi o dá-me um toque, dá-me um toque, é, dá-me um toque. Como de tempo, né? Tipo, en un toque hoy, como en un toque. Eu já tinha escutado isso em outro país, eu acho que no Chile. Eu não escuto muito isso na Colômbia, o pessoal falando que... Ah, en un toque. Ah, é. Já te, já te caigo em um toque. É, Dá-me um toque já, oi. É tipo... É, Dá-me um ratico. Ou, em num rato, oi. como Ahorita te caigo. Mas é diferente isso aí, porque dá um toque em português, a gente usa muito para a questão de, de você avisar para alguém alguma coisa. Então, cara, quando você chegar, quando você estiver chegando aqui, mais ou menos a, a dois quarteirões, duas quadras, digamos, daqui da minha casa, me dá um toque. Me dá um toque, pode ser uma mensagem no WhatsApp, Pode ser uma ligação, pode ser, sei lá, eu tô chegando, eu buzino. a duas quadras, você vai escutar, né? Um caminhão. Ou também eu posso falar, cara, se você souber de alguma oportunidade de trabalho na sua empresa, é, me dá um toque, porque eu tô procurando, eu, eu quero mudar de trabalho e se você, se você me der um toque que tem um trabalho uma oportunidade de trabalho nova em, na sua empresa, eu posso mandar meu currículo. Ou eu posso entregar o meu currículo para você e você entrega o currículo para a pessoa lá dos recursos humanos. Pra, será que pode falar ainda recursos humanos? É muito assim, tipo, despectivo ainda. Hum. A outra era o pinto, né? Tipo, pinto em português. Pinto em português. Pode ser pênis, né? Tipo, pinto. Oh, o pinto ficou para fora aí, não sei o que Ah, ele está mostrando pinto. Tem um cara na rua, louco, gritando, mostrando pinto para todo mundo. E a polícia tá correndo atrás dele, aí pegaram o cara, mas aí <risos> tô viajando. Né? Então você tem o, o gado pinto. Se uma pessoa chega para você, que é uma comida típica, né, da Costa Rica, se uma pessoa chega para você e pergunta, você já comeu gado pinto? E você fala, o que é pinto? Não, não, não, não comi gado pinto. Mas até mesmo o nome da comida você pode abreviar, nesse caso. E falam, é, e o que queres comer? Pinto. quero comer pinto. Pinto como eu. Ou seja, pinto com... E isso soa em português literalmente como... Você entendeu, né? Já falando disso, como na Colômbia também, vocês sabem que buceta né? na, na, na Colômbia significa os micro-ônibus, né? os ônibus é, menores. E na Costa Rica também são os ônibus pequenos. Né? Mas no Brasil significa outra coisa. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Outro detalhe que eu achei engraçado foi... Eu tô falando assim, como se eu tivesse ido pela primeira vez na Costa Rica, né? Mas foi a terceira vez que eu fui. Mas nessa terceira vez que eu tive a oportunidade de me dar conta de muitos detalhes, porque eu conversei com muitas pessoas em espanhol também e em português. Então a gente sempre brincava com essas, essas diferenças, né? Tipo, eu escutava uma coisa em espanhol. A galera da Costa Rica falava comigo e eu... Isso que você falou agora em espanhol, é, significa tal coisa. Você sabe que em português é, né? ah, não sabia, ah, ok. É um detalhe para a galera da Costa Rica. Como tem detalhes daqui da Colômbia que são relevantes para a galera aprender. Porque tipo, tem coisas que usam aqui que não usam na Costa Rica. Mas esse vídeo aqui é para a galera que fala aí, né, o espanhol na Costa Rica e para a galera do Brasil que está na Costa Rica, você tem alguma relação aí com essas palavras que os costarricenses usam. Então, no restaurante, Faz o pedido, né? Vai comer o ok. quê? Eu vou comer... Não, não vou comer... pedido. Vou comer o quê? Uma quesadilla. Eu vou comer uma quesadilla, não sei o quê. E, e para tomar? E aí eu vou falar... Um, a, a pessoa que está comigo fala... Eh, Dá-me um mango. Dá-me um mango. Como que, que, que me dá um mango? Ou seja, como que vai dar uma manga para você? Eu nunca tinha escutado alguém pedir um suco somente com o nome da fruta. Tipo, no Brasil, me dá uma laranja. O cara fala assim, oh, a gente não vende laranja, a gente vende suco de laranja. Sendo que na Costa Rica, é comum você escutar as pessoas pedindo o nome da fruta, que já está subentendido né? ali, está implícito que você se refere ao suco. Tipo, eu não vou para um restaurante para comprar frutas. Eu vou comprar frutas, eu vou num mercado de frutas. Ou eu vou no supermercado e compro frutas. Então, você acha mesmo que eu estou pedindo a manga? A fruta, a manga? Mas, mas parece. Isso mas é estranho. Isso. Eu fiquei, fiquei pensando, tipo... Será que poderia ser aplicado também na Colômbia? Será que se chegar na Colômbia... É, me, me, dá um, me dá um limão. Me dá um limão. <risos> um limão? Ou seja, não vende limão. Vai, vai trazer o limão para você, né? no caso do limão. Porque é o limão. Mas se fosse outra, outra coisa, tipo, não. O pessoal não, não, é, fica confuso. mas A gente vende suco, a gente não vende manga. Daí outra coisa que eu escutei, que eu tive que ter cuidado aqui na Colômbia, né? Na Costa Rica, eu não preciso me preocupar com isso, que é pedir uma coca. Me dá uma coca. Refrigerante. Uma coca cola. Uma coca. Eu posso pedir coca? Pode. Pede uma coca. Aqui na Colômbia, o pessoal fala, não peça uma coca, né? Porque coca parece cocaína, não sei o que. Então, você pede uma coca cola, ok? ok. No Brasil, a gente pede uma coca. Normal. Ninguém vai pensar que é cocaína. Eu vou na panificadora e de me dá uma coca. O cara, nossa senhora, claro que eu tenho aqui uma cocaína para você. Esse é o lugar que você tem que vir para pedir cocaína, né? Na panificadora, né? Ou seja, um lugar bem propício para isso. Bom, eu não sei se todo mundo segue a risco. Vamos seguir a risca, isso de não pedir uma coca, né? Eu sempre pede aqui na coluna uma Coca-Cola. Não sei se todo mundo faz isso, os pessoal, tipo, ah, que besteira, você sabe que eu não estou pedindo cocaína. Por outro lado, na Colômbia você pode ter uma. levar uma coca para o trabalho, né? Como levar uma coca para o trabalho. Que uma coca é um tapaware. Ai, que, que, na, que. como é que diziam? Não... <risos> na Costa Rica era. era Tapere, tapere, tapere, uma coisa assim. Tipo, é, é o nome Tapawer, como é taperware? Eu acho que é assim o nome em inglês. Que no Brasil a gente fala Tapawere. E aqui não fala Tapawere, aqui fala tipo uma coca. Ele vai levar uma coca. Então como é que eu não posso pedir uma coca no restaurante? Que tá claramente implícito que eu tô pedindo refrigerante, que se chama Coca-Cola, mas eu posso dizer que eu trouxe coca pro trabalho. Você trouxe coca? Não, eu sempre levo coca pro trabalho. Uh. Ah, não, tem problema, né? A gente tá falando de comida. Daí, claro, teve o um conflito aí, né, com o meu espanhol colombiano né, e o espanhol da Costa Rica, que falaram ah, que que la faja, que tienes la faja, não sei o quê. E farra. Tipo, farra para mim eu entendo como as mulheres quando usam aquelas uh, cinto assim, sabe, amarrado na barriga, assim, tipo, apertado. Você está meio gordinha, assim, não sei o que, você quer tipo emagrecer fazendo um milagre, né? Pelo menos ali para enganar todo mundo que tá vendo. Aí você chega e coloca uma farra, né? Tipo, em espanhol. coloca um, uma farra. Que farra em, em, em português parece tipo como um de farra. Uma farra. Ah, você tem farra? Em português, farra é farra como de festa. Mas no caso da Costa Rica, na farra é el cinturón. Então eu não uso farra em espanhol da Colômbia. Eu não uso farra, eu uso cinturão. Mas na Costa Rica não funcionava o cinturón. Ah, no que me cinturón, não sei o quê. Não, la farra. La farra. Não, não, não. El cinturón. Não. Pois, por isso você é la farra. Como que, como assim? Outra coisa que vocês logo se dá conta é tipo, que ocupas? Que ocupas? Que ocupas? É, que ocupas, é como que necessitas. Ocupas algo, ocupas algo. Eu, eu não estou ocupando nada, sei que estou ocupando aqui. Seja, nada. Mas, na Costa Rica, esse que ocupa seria tipo que necessita, né? Tipo, que, que necessita. Você precisa de que? Você necessita de que? Então, isso aí foi algo que, no começo, eu ficava, tipo... Não estou entendendo muito bem isso, mas ok. Já depois, no final das quase três semanas que eu fiquei na Costa Rica, eu já estava usando eh, Ocupas. Eh, ocupas algo. Oh, como necessita algo. Uma coisa que eu usava aqui, que eu aprendi na Colômbia, que não funcionava na Costa Rica, é o... Ah, de buenas. Ah, de malas. Ah... E, e, Bueno, entonces, ¿cómo me quedo yo? Si yo hice tal cosa, si Usted dijo que no... Ah, parece que usted se no, no apareció, lo perdió, pues de malas, como de, de mala suerte, como de, de o, sea, o, sea, o sea, como que no fue bien. O también se puede hablar de buenas, uh, de buenas, como, ah, me regalaron más, mira, ay, de buenas, como que de, de, de buena suerte, como que, que dicha, pues, que pasó eso. E, e não me entendiam isso na, na Costa Rica. Eu falava de buenas, de malas, e como que é. Aqui não se usa isso. É... E a outra que a galera sempre que eu falava dizia, né? Tipo, ah, nossa, tá parecendo um colombiano. Fala... Quando eu usava assim, o quê? Ah, sei ok, sei ok, sei o se ok, sei ok, sei ok. Isso está muito associado ao espanhol colombiano. Então, toda vez que eu usava isso, essas expressões, esses detalhezinhos assim do, do espanhol colombiano, a galera, nossa, você fala como uma pessoa da Colômbia. Mas são coisas que você vai pegando com o tempo. Você vai copiando as pessoas, como as pessoas falam, e isso tanto no seu idioma nativo como também em outros idiomas que você está aprendendo. Eu posso muito bem, como já aconteceu comigo, ser do Nordeste do Brasil, como eu sou. Me mudar para o sul do Brasil e depois de seis meses, oito meses, eu já estou falando com muitas coisas, muito regionalismo dessa parte do Brasil. E quando eu volto para o Nordeste, a galera me escuta e fala: nah, você está falando umas palavras que a gente não usa aqui, você está com um sotaque que a gente não usa aqui. Eu digo: cara, vai mudando. Dependendo de cada pessoa, você pega mais o sotaque ou não, se você quer resistir, tipo, não, eu não vou mudar minha forma de falar. Não é que você tenha que mudar, é simplesmente você falar como as pessoas daí falam. Cada pessoa tem uma preferência diferente. Então eu gosto de copiar como as pessoas falam, dependendo do país que eu esteja. E eu faço isso com espanhol. Por isso que aqui na Colômbia eu copio, eu fico atento como as pessoas falam para falar igual. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Sobre a Costa Rica, o espanhol, as misturas aí com o português, que tenha esclarecido aí algumas dúvidas também, e para que saibam que quando você encontrar um brasileiro na Costa Rica, já tenha isso em conta, ok? Esses detalhes e tipo, um brasileiro vai escutar isso ou vai pensar outra coisa. Ou uma pessoa da Colômbia que vai para o país vai escutar essa palavra e vai pensar outra coisa. Você já esclarece que não é disso que eu tô falando, ok? Tipo, é outra que significa outra coisa. Então, no caso da pressa, não é que eu tô apressado, okay? é que tem muito carro, muito engarrafamento. Ah, ah, ok. Ah, entendi. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Já sabe, se tem algum amigo, ou amiga aprendendo português, recomenda esses vídeos, ok? Tem muito conteúdo aí para vocês. Manda um grande abraço e até a próxima. Fui!